Pra quem nunca veio, tem que vir, é linda, super antiga, os janelões, olha, ali tem restaurante, ali tem restaurante do outro lado e aqui atrás de mim, olha, ficam as estações, as bilheterias pros trens. O parque é aqui para vários lugares dos Estados Unidos, eu mesma já vim comprar ticket de trem aqui, pra viajar de trem, uma delícia sempre, né? Se puder fazer um passeio, se tiver um tempinho a mais, vale a pena. Agora que essa estação aqui já foi cenário de vários filmes, vários filmes vão receber esse relógio aqui, por exemplo, então para quem é amante do cinema também vale a visita, vai lembrar de vários filmes rodados aqui. da Grand Central. É outra atração. Lindíssimo, olha! Oi. Vai ficar pronto! Aqui na Grand Central tem várias opções de restaurante, bar... E tem essa taça de alimentação também, olha! Tem algumas opções mais rápidas pro ritmo no vayorkino. Um dos lugares mais bacanas aqui da Grand Central fica meio escondido, passa batido de muita gente. É o Oysters Bar. Olha esse lugar que sensacional, gente. Ele fica no subsolo, no subterrâneo da Grand Central. Está aqui há 105 anos. Esse mesmo restaurante já funcionava desde 1913 e continua mantendo a sua tradição de comida de seafood que é frutos do mar lindo vale super a pena a visita você pode ficar aqui nesse balcão como eu tô como essas pessoas estão ali atrás também ou lá do outro lado tem mesas para quem vier com mais gente quiser um almoço bem gostoso várias opções no cardápio vou mostrar para vocês olha esse aqui é o cardápio gente olha o tanto de opção que você tem aqui. Os preços são super variados, porque pode ser um serviço, pode ser uma sopa, pode ser só um aperitivo. Mas, com certeza, você vai achar muita coisa gostosa. Eu pedi vieiras, porque eu amo vieira. E as vieiras aqui nos Estados Unidos são maiores. E, aliás, em qualquer lugar aqui em Nova York, você encontra vieira. Grandes, bonitas, lentas, eu adoro. Mas para mostrar para vocês, olha, me serviram aqui um pãozinho com torrada e manteiga. Uma coisa que quase todo restaurante aqui de Nova York te serve. E também um copo de água. Qualquer lugar que você chega, a primeira coisa que eles fazem é te dar um copo de água. da torneira sempre, mas a água da torneira aqui pode beber, que não tem problema nenhum. Chego, chegou o prato, gente. Bom, né? Olha aqui. Batata frita e essas aqui são as vieiras, olha. que vale. Eu adoro, gente. Aqui tem dois molinhos. Esse aqui é um molho párbaro normal e esse aqui é um apimentadinho, porque eu vou experimentar também. Só que a primeira providência... Vieira é bom demais. Bom demais. Bom apetite, agora eu vou comer. básico de Nova York, comer um cachorro quente. E o cachorro quente daqui, gente, é mesmo especial, é diferente do Brasil, então vale a pena. Eu tô aqui numa carrocinha, numa barraquinha, num food truck, que tem vários pela cidade, e vou escolher, olha, um desses modelos aqui. Na verdade, você vê que eles não usam milho, purê, batata palha, essas coisas todas que põe no Brasil. Eles gostam de queijo, Chilli, usam bastante também e, uh, e é basicamente isso Cebola e só, e só Eu vou nesse aqui, ó, com queijo Olá, olá, olá Olá, olá Eu sou do Brasil, e você? Você? Eu sou do Jordan. Jordan, eu já estive no Jordão é da Jordânia, ele, que bacana! Jordânia, olá, como estás? Brasileira! Muito bom, eu gosto! Eu gosto! Ok, amor, eu vou ter um cheese dog, por favor. Yes. Combo? Combo? Não, só cheese dog. Pergunta se eu quero a batata frita também. Não, vamos só no cheese dog, né, meu amigo? Porque a China tem muito o que comer por aqui. 100 anos, yes, sim. Esse aqui é uma barraquinha do Nathan's. Nathan's Nathan's é o cachorro-quente mais famoso aqui de Nova York. Ele é de Coney Island, começou lá e é delicioso. Ai, que coisa boa! Tem mais de 100 anos. O Nathan's, vamos ver se tá bom. Thank you, bye-bye. Pronto. Já tô sentadinha aqui no Bryant Park, que é lindo, fica bem na 42, bem no meio assim da ilha e é uma delícia. E é aqui que eu vou comer o meu hot dog e olhar a paisagem, olhar o pessoal passando, é um programão. Tá frio pra caramba, mas faz parte. Hum, o lance do cachorro quente aqui é a salsicha. A crostinha dela é bem crocante assim. É uma delícia. E o pãozinho, né? Que é todo molinho, macio. Delícia, gente. Não tem como vir aqui e não comer um hot dog. Bom demais. Servidos. Nova York é uma cidade super pet friendly. Você anda nas ruas aqui direto, vê gente passeando com o cachorro e essas áreas aqui que eles chamam de dog runs. São cercadinhos que ficam nas praças, onde você pode deixar seus cachorros livres, brincando com outros e descansando um pouquinho do passeio também adorava trazer a Bia a Madonna. Nesse aqui inclusive, que fica na Union Square. pelo Sorro é outro programa imperdível aqui em Nova York. De novo, é uma área que era abandonada, mas aí na década de 70, 60 começou a ser ocupada por artistas e ganhou uma cara completamente nova. É tipo a Vila Madalena de São Paulo, só que com lojas de grife, os melhores restaurantes da cidade e muita gente bacana. Encontrei aqui a minha amiga Clarissa, no Sorro, a gente tá, veio almoçar, né, Claro. Clara é doce. jornalista que nem eu, trabalha na Globo News, é crítica de cinema, sabe tudo, quando quiser saber de filme, vai lá no Twitter da Clarissa Lira com Y, vou deixar aqui escrito pra vocês. E depois de almoçar, vamos à sobremesa, né, Clara? Arroz doce. Arroz doce. Essa aqui, Rice to Riches, é uma loja só de arroz doce. Só tem arroz doce, de todo tipo que você puder imaginar. Vamos lá ver. Olha, gente, esses aqui são sabores. Sente só o drama, quanta coisa que tem pra você escolher. É difícil. E não dá pra experimentar um de cada, senão assim você vai sair rolando. ó. Bebida? Não, muita bebida. O ah, que, que você está experimentando? Não sei. Né? Vários, todos maravilhosos. Ai meu Deus, só de experimentar a gente já vai, né? Gente, então tá, vamos lá. Vende é... coco. Butterscotch? Que é butterscotch mesmo, não é? É não sei. Tipo um, não sei. Também não sei. Oreo. Depois é... Oreo... Oreo-gasmo, tipo um orgasmo. Banana e coco. Amêndoas. É, uva passa. Tem com chips de chocolate. Tem de raspberry. Nossa, gente, não, Eu não vou nem traduzir tudo Nós vamos ficar aqui uma hora fazendo esse vídeo além língua rosinha, se você tem, as coberturas Ai, ah, gente Aqui são os potinhos, olha Então, esse aqui é o pequeno, olha lá, 850 Aí, se você, ó tem esse aqui que é para três sabores, esse aqui é o maiorzinho aquele lá é um potão pra família, almoço de domingo, leva o arroz doce, tá tudo resolvido com é o a gente acabou escolhendo esse ambiente aqui. Legal, aqui. É. Thank you. Ai, Clarice, a gente vai dividir, a cada uma pedindo, A gente né? vai dividir porque é, é uma refeição. É uma refeição. Olha o tamanho desse negócio. e que delícia! Uns os dois quilos aqui, né? Comendo. de repente vem assim almoçar pode ser um almoço já, gente, é arroz, né? Bombeiros de Nova York em ação pra vocês Olha o tanto de equipamento que o cara carrega, né? agora um cafezinho. Se tiver aqui no Sorro, Jim e Deluca é uma casa super tradicional. Existe há anos aqui no Sorro. Tem outros endereços também, mas essa aqui é a mais tradicional de todas. É um mercado com várias coisinhas deliciosas, doces, salgados, coisas para você comer aqui, coisas para você levar para casa. Maravilhos aqui. Ó. Olha essa seção de queijos, gente. Vem aqui, continua. Olha, tem mais aqui também e aqui. Eu resisti aos doces, aos queijos e tudo mais. Ó, fiquei só aqui no cafezinho curtinho o Jean e de Luca. Que legal daqui também, ó. Que você fica vendo o movimento todo aqui no soro. Olha a galera passando tá vai gastando tempo. Descansa um pouquinho.